pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM. E junto com o professor Clayton Hillig, apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa TEMOV, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e trocas de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com a professora Lucinara Bastiani Correia, Lucinara é graduada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria. Trabalhou como docente de surdos pela Rede Estadual de Educação do RS até 2011. É intérprete de Libras entre 2001 e 2011. Após a aprovação da Lei de Libras em 2002 e do decreto que instituiu o Pro Libras em 2005, foi aprovada e atua no ensino de Libras. Mestre em Educação Profissional e Tecnológica, com pesquisa direcionada à formação de docentes de Libras que atuam no ensino superior. Atualmente é docente de Educação Especial, Libras, no Instituto Federal Farroupilha, na cidade de Júlio de Castilhos, atuando na inclusão de estudantes com necessidades educacionais específicas, em cursos de licenciatura e bacharelado com a disciplina de Libras, e inclusão. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Lucinara. E nós temos uma pergunta inicial, que faz parte de todos os programas, e que dá o título ao nosso programa. Então, Lucinara, o que te move? Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. E essa, essa pergunta é bastante desafiadora. Acho que o que me move é esperança. É, esperança nas pessoas, esperança na educação, esperança num mundo melhor. Acho que nenhuma palavra o que me move é esperança. Lucinara, eu tentei dar uma, uma apresentação do teu currículo aqui e te apresentar academicamente, mas quem de verdade é Lucinara? Ai, ai, são muitas Lucinárias, né? Uh, a Lucinária é uma mulher, uma jovem senhora, digamos <risos> assim. Uh, mãe, professora. Se descobriu professora na hora de fazer o vestibular. que A minha mãe era professora. E eu sempre achei a vida dela muito difícil. E eu pensava que eu podia ser qualquer coisa menos professora. Na hora de fazer o vestibular, eu encontrei Educação Especial como uma possibilidade, e dentre tantas possibilidades na Universidade Federal de Santa Maria, foi a que me tocou. E me tocou de uma maneira que eu não esperava, porque eu lembrei da minha história enquanto estudante na escola que eu vinha ser professora pela primeira vez na rede estadual que eu lembrei das minhas inquietações com relação a outras crianças que estudavam separadas de nós. E eram da mesma idade, uh, só que elas não faziam nada junto. E eu queria entender por que, quem eram essas pessoas, por que elas não compartilhavam dos mesmos espaços, dos mesmos momentos. E aquilo me incomodou à época, mas eu não tive as respostas. Quando eu me encontrei com a lista das possibilidades na Universidade Federal de Santa Maria, eu encontrei com a educação especial, especialização, áudio comunicação, que era para trabalhar com surdos. E aí aquelas minhas inquietações reviveram e eu... Assim, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero descobrir. E aí eu me apaixonei. A língua de sinais, ela me tocou de uma maneira e eu descobri que eu acho que eu não sei se é outra coisa senão professora. E, e professora de surdos, e a Libras, ela faz parte de mim. Assim, é, é um... Acho que essa é a alucinária. A alucinária que não sabe viver sem a língua de sinais, sem ter um contato com as pessoas surdas, é o, é o universo que me completa. Que lindo! Lucinara, faz bastante tempo que tu trabalha com a educação de surdo. Fale um pouquinho sobre isso para nós. Então, eu comecei a trabalhar com a educação de surdos no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Aquela época, a gente ainda tinha no Estado classes especiais. Então, uh, embora a gente já estivesse uh, no caminho dos, dos anos 90, no caminho da inclusão, a gente ainda tinha o nosso sistema segregacionista. Então, eu fui... A minha primeira atuação na educação de surdos foi em classes especiais. Lá eu percebi e, e descobri que a, as classes especiais elas tinham padrão de funcionamento, pelo menos na que eu trabalhei, né? na realidade que eu conheci, que era era um círculo em que eles não saíam dali. Né? Parecia que não tinha, embora a gente viesse de um processo de se falar em inclusão, de, de começar a pensar em instituir, instituir a inclusão, eles não tinham uma perspectiva da, do que vir após a classe especial. Então, o que, que eu quero dizer com isso? que naquela época a classe especial ela não tinha uma certificação de grau de estudo, de série de estudo. Então, é nesse sentido que eu digo que a perspectiva era diferente. Então, eles estavam sempre na classe especial, mas não tinha um programa de avanço. Né? Então, a gente começou a trabalhar uh, na escola em que eu trabalhei, junto com outra colega, a gente começou a estabelecer com esses estudantes critérios como se fosse seriação dentro da própria classe especial. A gente sabia que a gente ia continuar ali, mas que eles tinham que progredir em termos de conhecimento acadêmico. E, a partir disso, preparar a instituição para que a inclusão viesse a seguir. né? Porque a gente sabe que a classe especial ela daria conta até a quarta série, que na época a gente ainda trabalhava com séries, né? não com anos. Então, foi assim que eu vivenciei a educação de surdos, ela passando por esses cenários de segregação para um processo de inclusão. E, no meio disso, em 2001, ou um pouco antes disso, né, eu tinha vivenciado a construção da escola de surdos em Santa Maria. Porque eu fui professora substituta na educação especial aqui na UFSM, e eu orientava estágios, e o estágio da, da surdez era na escola de surdos aqui, que foi que abriu em 2001, então eu conseguia ter esse olhar comparativo dos processos, segregação, inclusão e escola específica. Então, em termos de educação de surdos, a gente tem essas possibilidades, hoje classes especiais não mais, porque elas foram transformadas em salas de recurso, para dar apoio ao processo de inclusão. Mas, então, a gente tem os caminhos da inclusão ou da escola bilingue para surdos, que é o que a legislação nos oferece hoje, né? que a gente tem como possibilidades educacionais. Então, você responde. Muito Exatamente, muito bem. bem. É, de que maneira você vê o processo de inclusão na educação superior de surdos, na tua experiência lá em Júlio de Castilhos? Na educação super, uh, superior, eu acho extremamente importante. Eu acho que a inclusão em si, ela tem grandes desafios. Uh, vários deles são de ordem uh, profissional, assim, como que eu vou, deixa eu achar a palavra mais adequada, mas de ordem da, da rede de apoio. Tá? Porque para inclusão de surdos tanto no ensino superior ou na educação básica, é necessário que haja intérpretes de Libras e que haja também um setor de apoio com a educação especial para trabalhar tanto com o estudante quanto com os professores na, na parte de orientação pedagógica, no sentido de pensar estratégias e metodologias adequadas para essas pessoas. Então, eu acho que passa por toda a formação da equipe que vai trabalhar. E isso envolve gestão, envolve professores, envolve essa rede de apoio né, que passa edu na educação especial, uh, como atendimento educacional especializado. A uh, presença do intérprete de Libras para esse surdo que é usuário da língua brasileira de sinais é fundamental para que a comunicação exista e para que a aprendizagem aconteça de fato. Eu acho que o grande desafio é esse, a gente ter essa rede funcionando, né? Em, de forma colaborativa, que exista esse profissional intérprete para que as aulas consigam ser acessíveis, mas que também os professores entendam qual é a sua função nesse processo. Que o intérprete ele vai ser um, um meio de comunicação, digamos assim, ele vai facilitar a comunicação, mas a responsabilidade da aprendizagem é do professor. Então, ele tem que entender também o seu papel, conhecer o seu estudante saber quais as estratégias que ele vai usar para ensinar. É, então, é realmente uma rede que tem que acontecer ali. Eu sei porque é bastante difícil, porque eu já tive alunos e alunas surdas e realmente a gente precisa de um processo de adaptação e de, e de compreensão né, dessa inclusão né, enquanto uma normalidade institucional. É Exato. realmente muito difícil. É, e continuando né, nessa mesma linha... Uh, eu acompanhei essa o fim da, das, das turmas específicas de surdo e a inclusão na turma regular, que é algo que a LDB já prevê, né? já previa e que não foi fácil. Né? A escola tinha duas turmas específicas de surdos, Daí foram extintas, se não me engano, em 2008, 2007, foi por aí, né? Uhum, acredito que sim. E foram extintas as duas turmas e aqueles alunos surdos, e peço perdão pela palavra, foram jogados na, na sala regular, onde os professores não tinham uh, formação para trabalhar. Uh, os alunos falavam uma língua, os professores falavam outra, e como isso foi complicado. E assim, o, o que aconteceu na escola? Os alunos acabaram evadindo porque não tinham intérprete. A intérprete <risos> tinha passado o concurso, <risos> tinha saído da escola, então assim, não tinha intérprete. Então realmente foi um. Eles acabaram saindo porque não eram compreendidos. E o sofrimento também dos professores que queriam fazer um bom trabalho, mas não tinham, né, não sabiam o que fazer. Como que tu vê isso, Lucinara? Eu, isso é uma realidade que me entristece muito. É, muito mesmo, assim, perceber que as pessoas elas têm uma capacidade enorme. E elas precisam é ter oportunidade para deixar florir né? essa, essa capacidade que tem. E eu vejo que essa questão do estar pronto, estar preparado ou não, às vezes a gente parece que essa realidade não vai bater na nossa porta, né? E que aí eu vou deixando para depois aprender a Libras, eu vou deixando para depois uh, me interar, me envolver com, com essa questão porque parece que nunca vai chegar até mim. Então, às vezes, a gente precisa dessa sacudida para acordar que a vida está batendo na porta, sim. Só que, infelizmente, isso tem um preço, e esse preço são outras vidas. Que o tempo é extremamente precioso, principalmente para crianças e adolescentes, é a o tempo de vida que está passando. É, então, a, a, eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu não vou lembrar qual foi o professor que me disse que por que, que vocês não escolheram medicina? Aí eu disse, ah, professor, eu não ia lidar muito bem com se eu perdesse um paciente. E aí eu lembro que esse professor me disse assim, e o, o, tu não consegue perceber, ou a gente deve perceber, que a profissão de professor também é fundamental. Nesse sentido que às vezes a gente pode matar uma vida uhum. em vida, né? porque muitas das nossas ações elas têm um preço muito alto a ser pago pelo nosso aluno. Então, eu vejo essa situação de inclusão excludente com extrema tristeza. E, como eu disse no começo, acho que a palavra que me move é esperança, porque eu ainda tenho esperança que um dia a gente vai ter uma realidade completamente diferente dessa. Mas ainda é um grande desafio. É, nós temos lá no Instituto Federal estudante surdo, também incluído no ensino médio, um grande desafio para todos, professores, rede de apoio, equipe, gestora, e principalmente para estudante, e... e já tivemos mais, vários eva... alguns evadiram também, e, assim, é um desafio diário a gente tentar trazer o a oportunidade de, de conhecimento, porque a gente sabe que ela tem um potencial enorme, enorme, enorme, enorme. Mas tem coisas que fogem do nosso controle, como, por exemplo, a contratação da intérprete. A gente tem aula amanhã e tarde e temos intérprete, uma única intérprete que tem que trabalhar oito horas. Para quem conhece a área, sabe que é humanamente impossível tu manter uma saúde física e mental para interpretar mais de uma hora consecutiva com qualidade. Tu precisa ter intervalos, tu precisa fazer essas trocas né, com outra pessoa. Só que a gente não está tendo como contratar esse profissional. Por várias questões que fogem ao nosso controle também, que são de ordem superior a nós, né, como concurso público. Uhum. Então, são coisas assim, que nos desafiam e a gente sabe que nos faz sofrer, mas o estudante é o maior prejudicado nesse processo. Com certeza. E essa realidade uh, que estávamos falando lá de 2007, 2008, não é uma realidade que ficou lá no passado, né? é uma realidade que está presente no dia a dia, os alunos... Estão chegando alunos surdos na escola de educação básica e não tem intérprete. Embora a gente tenha legislação que diz que, eu, como, como o professor falou, desde 2002 a gente tem a Libras como reconhecida língua de instrução e de comunicação da comunidade surda brasileira. A gente tem o decreto de 2005 que diz que todo surdo tem o direito de ser educado em classes bilíngues ou escolas bilíngues ou em classes de inclusão com a presença de um intérprete de libras. Então, a gente tem essa legislação, mas a gente tem muitos entraves no processo da de contratação desse profissional. Tanto que a regulamentação da profissão só vem em 2010. É, então, tem, é muito caminho ainda, muito demorado para construir esse caminho. E enquanto a gente não tiver, de fato, entendimento de que a língua de sinais... O surdo é brasileiro, ele faz parte da nossa sociedade. A língua de sinais não é só do surdo, é de todos nós. que Ela é própria da comunidade surda, mas deveria ser de todos nós para que eles tivessem autonomia e acesso a todos os espaços. E a educação é... Obrigatória. É, é dever do Estado oferecer uma educação gratuita e de qualidade. E, para isso, precisa-se entender que língua é fundamental para que a educação aconteça. é Me parece que é, as políticas de inclusão, de forma geral, né elas têm a dificuldade, em primeiro lugar, da de equipar as instituições, né, e, e, e prover os recursos necessários. E por outro lado, a própria sociedade, né, que que fortalece essa inclusão, né, porque as instituições não estão bem preparadas para todos os tipos de inclusão. Aí a gente coloca Sim. desde é, as pessoas com deficiência, né, a, a, as, as inclusões étnico-raciais. Né? A, a, é tudo isso, a, a, as pessoas que têm algum problema de saúde mental, né, tudo isso tem barreiras físicas e barreiras mentais, né? As barreiras atitudinais eu acho que são as mais difíceis uhum. da gente quebrar, né? Uhum. Porque não é com uma marreta e um martelo, depois cimento para fazer uma rampa ou co uma cola para colar o piso tátil. As barreiras atitudinais eu acho que elas são as mais difíceis, né? Então, eu concordo contigo, a inclusão e a nossa legislação, ela é muito bem escrita. Uh, é, se tu seguir a risca a legislação, a coisa fu uh, funcionaria muito melhor. Não vou dizer que todos os nossos problemas estariam resolvidos. Claro que não, como a gente está falando, tem barreiras atitudinais, tem, é um processo de mudança, né? A gente, o, o processo de mudar enquanto pessoa, mudar os nossos preconceitos, mudar a nossa forma de ver o outro, Mudar a nossa forma de, de estar com o outro, de conviver e de respeitar, uh, é um processo que leva tempo. Mas em termos de equipar, né, as, as instituições, como tu falou, se a gente seguisse a legislação, a gente estaria a um 70%, digamos assim, um, muitos passos já seriam dados. Então a gente tem uma legislação que, de fato, não é respeitada nesse sentido. Aí complica. Uhum. Nós estamos falando em libras, né? Um, em vários momentos da nossa conversa até aqui nós falamos em libras. O que que é libras? Ela é universal? Boa pergunta. Libras é a língua brasileira de sinais. Então libras é a forma como a gente simplifica, né? Digamos assim. Uh, a língua brasileira de sinais, como o nome já diz, ela é brasileira. Se a gente tem uma língua brasileira de sinais, isso já nos leva a pensar que existem outras línguas de sinais por aí. Então, a gente tem a língua brasileira de sinais, a gente tem a língua americana de sinais, a gente tem a língua uruguaia de sinais, a gente tem a língua de gestual portuguesa e assim por diante. O que, que isso significa? Que a língua de sinais não é universal. Uh, e isso foi uma boa pergunta, porque, na maior parte das vezes, uh, uma das primeiras coisas que os meus alunos questionam é mas, professora, não seria mais fácil se todos os surdos do mundo falassem a mesma língua? E eu digo sim, do mesmo jeito que se todas as pessoas ouvintes falassem a mesma língua, seria muito mais fácil. Sim. É, então, uh, já para entender que é língua, é, e línguas, elas, elas são vivas, elas são construções coletivas de determinadas comunidades. Então, por isso que ela não tem como ser a mesma. Até no Brasil, a nossa língua portuguesa ela tem variações linguísticas, por exemplo, Mandioca aqui, Aipim, Porto Alegre, no Nordeste, Macaxeira, e assim por diante. A gente tem variações linguísticas dentro da mesma língua, no mesmo país. Imagina com comunidades que são separadas geograficamente, culturalmente, com toda, todas as outras uh, questões que envolvem a construção de uma língua. né? Então, ela é natural, viva, em constante mudança, porque ela é uma língua como qualquer outra língua. Então, a, li a Libras não é universal. E no Brasil? ela é a mesma no Brasil inteiro, ou tem sotaque? Tem, tem. Do mesmo jeito que a gente tem no português, a gente tem na Libras também. Variações linguísticas, que vão, vão também seguir esses mesmos, uh, essas mesmas questões da cultura local, da comunidade que eles estão inseridos, até mesmo variação linguística por faixa etária, como a gente tem, né uh, como qualquer língua oral. O que elas têm em comum todas as línguas de sinais é que elas são de modalidade gestual-visual. E o que todas as línguas orais têm é que elas são orais auditivas. Um momento para conhecermos mais a nossa UFSM. Agora, Drops em Educação. Olá, pessoal. O meu nome é Vanessa Ribas Fialho, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e atualmente estou como coordenadora da Universidade Aberta do Brasil na UFSM. Eu vim fazer um convite a vocês. A UFSM está com o um edital aberto para o vestibular de cursos na modalidade à distância. As inscrições estão abertas até o dia 14 de julho. São mais de 600 vagas, distribuídas em quatro cursos e em 20 polos do nosso estado. Os cursos oferecidos neste vestibular são os de Licenciatura em Ciências da Religião, Licenciatura em Educação do Campo, Licenciatura em Geografia e Pedagogia. As aulas são realizadas no Ambiente Virtual de Ensino e de Aprendizagem da UFSM Moodle e as avaliações presenciais são realizadas no Polo de Apoio Presencial. A prova do vestibular será realizada de maneira presencial no dia 31 de julho, nas Cidades dos Polos. A prova será uma redação, na qual será solicitada a produção de um artigo de opinião ou de uma carta aberta. Não perca essa oportunidade e venha fazer parte da UFSM. Acesse o site ufsm.br e saiba mais. Seguiremos logo mais tratando da língua de Libre. Vamos fazer agora um breve intervalo e já voltamos. Música Vem estudar na Universidade de Santa Maria. Temos mais de 600 vagas abertas no vestibular EAD da nossa Universidade. As inscrições vão até 14 de julho. Temos licenciatura em Educação do Campo, Pedagogia Licenciatura, Licenciatura em Geografia e também Licenciatura em Ciências da Religião. Esses cursos são à distância a partir de um sistema de polos que abrange todo o estado do Rio Grande do Sul e também alguns polos em Santa Catarina. Polos extremamente equipados, com biblioteca, com computadores. Então, para aquele aluno que realmente precisa de mais tempo para desenvolver as suas atividades à distância, também conta com esse apoio dos polos. É muito importante para o nosso processo de interiorização e democratização da educação. Venho estudar na Universidade de Santa Maria. Estamos de volta com o t Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa t -Move, pela Rádio Universidade 800 AM, com a presença da professora Lucinara Bastiani.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 Uh, a gente tem o curso de educação especial aqui na UFSM, a gente tem curso de educação especial na Universidade de São Carlos, tem alguns cursos no Brasil que são de pedagogia, com a linha de, da educação especial também, tem especialização e assim por diante. A, o curso de tradutor e intérprete nós temos atualmente, desde o ano de 2006, os cursos de bacharelado letras libras, que são os cursos de graduação que formam os intérpretes de Libras. Uh, docência de Libras também, a gente tem licenciatura em letras Libras em diferentes instituições do Brasil. Elas começaram em 2006, a partir da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi o polo central, assim e teve vários polos distribuídos no Brasil. Então, eram cursos semipresenciais, as aulas eram de 15 em 15 dias. Até, Só que por um período... De 2006, a, por 10 anos, seria o decreto saiu em 2005. Então, a partir de 2006 até 2015, 2016, teríamos provas anuais de proficiência, chamadas de Prolibras, que que eram as provas que avaliavam as pessoas que eram usuárias da língua brasileira de sinais em... Uh, a avaliação para a docência ou para a interpretação e tradução da língua brasileira de sinais eram provas específicas que a princípio ocorriam a partir da Universidade Federal de Santa Catarina também e depois passaram para o Instituto Nacional de Educação de Surdos do Rio de Janeiro então até 2015 nós tínhamos esses dois caminhos ou para libras enquanto a gente tinha em paralelo os cursos de licenciatura e bacharelado ocorrendo até a primeira turma se formar em 2011. Atualmente, então, a gente tem os cursos de licenciatura, letras-libras, bacharelado, letras-libras e cursos de especialização também. Uh, eu acho que até... é isso. <risos> Obrigado. Obrigado. Então, esses cursos, eles são acessíveis, e, estão acessíveis a todos, né? Tem as universidades uh, federais né, ofertando. Mas existe procura e existe mercado de trabalho. A gente sabe que existe a necessidade, tanto nas escolas, universidades, empresas. Imagina que sonho se todos tivessem... Alguém fluente em Libras, um intérprete. Mas, na realidade, uh, existe um mercado de trabalho uh, e existe procura? Sim. Uh, é um mercado que vem crescendo bastante. Assim. Uh, não sei se vocês perceberam, não sei, uh, se vocês assistiram é, nas redes sociais, tem, tem muito, assim. De um tempo para cá, e a pandemia, eu acho que foi um. teve um, um ponto positivo, se a gente pode dizer que, para não olhar só o que foi ruim na pandemia, uh, muitas lives de cantores, muitos shows, muitas, uh, muitas apresentações culturais que tentaram tirar o peso do, do processo de isolamento todo, eles tinham também tradução e interpretação em Libras. A gente tem visto na TV aberta também muito mais propagandas com interpretação. A própria. A, a interpretação da Libras, ela vem, vem estando presente em diferentes lugares, em diferentes setores, em diferentes projetos. Uh, além de ser obrigatoriedade nas instituições onde haja inclusão. É né? claro que a gente tem um uma dificuldade muito grande quando a gente fala em termos de concurso público para efetivo por exemplo. Uh, mas a gente tem... É, um, é uma profissão que tem muita demanda, muita necessidade e pouco profissional. Então, eu te digo que sim, que é um investimento bastante positivo para quem que vale quer se especializar nessa área. Vale a pena sim. E eu acredito que a gente ainda vai ter muito mais uh, possibilidades de colocação no mercado de trabalho. Tenho, é, acredito, e isso não é, só, não é só uma esperança de esperar, né? uhum, não, não uhum. só espero, eu acredito sim, pelo que eu tenho visto, pela movimentação que eu tenho visto, que é sim uma, uma profissão, são profissões, né? tanto a docência quanto... A tradução e a interpretação são profissões que, que têm muito, ainda muito caminho pela frente. No com a tua experiência na educação de surdos e surdos, é, de que maneira você vê que pode melhorar né, a inclusão, não só as políticas de, de inclusão, mas as atitudes de inclusão, no nosso país de uma forma geral não só na educação mas na nossa sociedade como um todo eu acho que volta um pouco aquilo que a gente já estava falando antes né que é essa mudança de percepção né? que é não olhar para a pessoa surda só para o que lhe falta que a, que a gente se pega muito quando a gente fala em pessoas com deficiência ou pessoas, as minorias, que nem são minorias em quantitativo, né? Se a gente for. Uh, juntar, não olhar para aquilo que a gente tem como preconceito, uh, com aquela, ele, aquele imaginário estereotipado que a gente carrega. Do coitadinho, do ai que pena, tão lindo, pena que é surdo. Né? que a gente vê muito, é, é olhar para aquela pessoa como uma pessoa completa e que tem uma língua riquíssima e que tem capacidades imensas que, que precisam de oportunidade para ser colocadas para todos, para fora. Né? Então, eu penso que, para melhorar e para, de fato, a gente fazer inclusão e dizer que nós temos uma sociedade inclusiva, é que a gente aprendesse a se comunicar com as pessoas surdas, uh, olhassem para elas como pessoas, como completas, como qualquer outra pessoa, e aprender a Libras e, e buscar a comunicação. Se tu não sabe, não ficar com medo e que... sair... Fugido, né? Porque isso também é uma, uma reação inicial, assim. Que a gente vê, às vezes, a pessoa se assusta, trava e não, não, não fala, né? Tentar uma forma de se comunicar. Né? Buscar entender, tentar ajudar, acho que em termos gerais, é se colocar no lugar do outro. Né? Os jovens nos ganham nisso, né? Eles muito, são muito melhores que muito, nós. Muito. Né? Numa aula, uma intérprete se atrasou. Eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado, eu fiquei em pânico, eu paralisei. Né? E, rapidamente, os estudantes se com começaram a se comunicar por textos no, no, no, no celular. sim E a comunicação fluiu rapidamente, foi resolvida a questão. Né? É, é, eu me lembro de um, de um colega né, da assistência estudantil, né, que, quando nós discutíamos o, a inclusão, né, de uma forma geral, mas a um grupo específico, ele disse assim, o problema não são eles, o problema somos nós. Uhum. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Professor Lucinara, é muito difícil aprender Libras? Libras é difícil de aprender tanto quanto qualquer outra língua, porque, como o nome já diz, né, é uma língua, e as línguas elas são diferentes entre si, elas têm regras gramaticais e, e se constituem de formas distintas, então ela é difícil sim, até porque a gente tem que aprender a olhar. Né? Uma das coisas que a gente tem que aprimorar enquanto pessoas ouvintes é usar o olhar para aprender essa língua. Então a gente é desafiado a usar o nosso corpo de uma maneira que a gente não usava e a usar o nosso olhar também de, de uma maneira que a gente não está acostumado. Então, ela é um grande desafio, né? Aí, a dificuldade vai depender muito de cada um. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente começa a disciplina de Libras no mesmo ponto. Eu posso ter três ou quatro turmas de Libras, a gente começa igual. Mas a gente nunca sabe onde que vai terminar, porque vai depender muito do, do que os estudantes vão nos trazer. Então, tem alguns que têm mais facilidade, outros mais dificuldade... No começo é, é difícil mesmo, parece que o cérebro manda a informação, o dedo não responde não, uh, e ela tem elementos uh, que envolvem expressões não manuais que são expressões do rosto e do corpo que também a gente pensar em fazer o sinal, a configuração de mão, o movimento, a localização e mais uma expressão não manual é desafiador. Essa, essa é uma curiosidade assim ó, que já ouvi muitas pessoas falando o porquê que o intérprete faz toda um, um, uma mudança de fisionomia. E vira meme. <risos> Isso, faz caretas. Faz caretas e vira meme porque expressões faciais são gramaticais. É a partir da expressão facial que eu vou dar a intensidade do meu sinal, o significado de algumas coisas. Por exemplo, não adianta fazer o sinal de feliz com cara de triste. Não adianta fazer sinal de triste dando risada. né? Então, a mesma emoção que é transmitida pela voz de uma pessoa, né? essa entonação que a gente faz, a exclamação, a interrogação, o ponto final, eu tenho que fazer isso através de expressões faciais, expressões não manuais. Então, são elementos gramaticais. Isso faz parte da Libras, da língua. Eu preciso aprender a usar isso. Para fazer uma pergunta, eu tenho determinados tipos de expressão. Para fazer exclamação, eu tenho outra para intensificar. Por exemplo, a gente tem o bonito, o bonitinho, o bonitão. Uhum. Na língua de sinais, eu tenho. Como é que eu digo isso? Através da expressão facial, da, do, do movimento, né? da rapidez ou da da lentidão em que eu vou fazer esse esse movimento então são questões gramaticais extremamente importantes o intérprete que vira meme é porque ele está bom <risos> é que talvez a, a gestualidade também faça parte da língua além dos gestos que tem significado gramático né sim é, toda a gestualidade está presente também na na, na, na na fala né na língua oral né, nas oralidades, então dá para perceber que eu, eu, eu tenho uma admiração muito grande, né, porque é uma língua completamente inovadora, porque ela é visual ao invés de... E, e não é escrita, né? Ela, ela, tem... ela é vista, né? Ela é tridimensional, né? É uma coisa impressionantíssima. Eu vejo as conversas de pessoas conversando em Libras e fico encantado. Acho encantador. Vou ter que aprender mesmo. Como é que é o nome da língua de sinais escrita? Sign eu Não sei muito bem dizer em inglês, mas a escrita da língua de sinais existe também, uhum. né? É, é outro desafio. A gente aprende a escrever aquilo que a gente vê, né? Não, e nossa mente ela não está programada para isso, né? Nós fomos programados para uma linguagem oral e um tipo de escrita também, que uhum. eu costumo dizer é sempre a gente olha tudo da esquerda para a direita e de cima para baixo, porque a gente não sabe mais nem olhar, a gente aprendeu a olhar lendo. Uhum. Né? Então a gente tem dificuldade até de olhar. Imagino que esse, toda essa mudança mental que a gente tenha que fazer seja também uma, uma abertura né, para um novo horizonte em termos de linguagem. Né? Com certeza, hum. e, e faz muito bem para o nosso cérebro. Desenvolve né? claro. a nossa plasticidade cerebral, são novas conexões que a gente vai estar criando e novas possibilidades. É uma língua encantadora. Hum. Ah, agora, a partir disso que o Clayton estava falando, eu lembrei que todos os, os surdos, alunos surdos que eu conheci, todos desenhavam. Tem alguma relação ou todos da, da, das duas turmas que tinha na escola, todos eram desenhavam assim, ó, lindamente. Será que tem alguma coisa a ver? Tem estudos sobre isso? Bah, nessa pergunta eu não vou saber te responder. <risos> Essa foi o... Mas é interessante, é um bom ponto de pesquisa. Até talvez porque Não. eles demoraram mais para se alfabetizar e, e porque a criança entra na escola, geralmente a, a criança ouvinte entra na escola com 5, 6 anos, desenha e quando começa a se alfabetizar, vai diminuindo, a, a grande maioria diminui a questão do desenho, até porque na escola acaba priorizando a escrita. né Talvez seja um... Pode ser, pode ser. Exatamente. Uh, uma questão que, que a gente sabe é que eles têm uma... Uh, a experiência visual é a forma de a apreensão deles das coisas do mundo. Então, uhum. quer dizer, eles estão sempre... Eles pensam em imagens. Né? A língua de sinais ela, ela é visual, então ela constrói uh, o pensamento através das imagens desses sinais, que a gente pensa na língua oral que a gente está uhum. habituado. Pode ser que isso interfira também nesse processo de desenvolvimento do desenho. Nunca estudei isso a fundo para ter responder. Mas fiquei também pensando nisso agora. Uma boa pergunta. Um bom é, tema de pesquisa, um exatamente, de pesquisa. porque a, a, a ideia da a imagem né, como forma de comunicação e não a. a, a, a, a, a, a, a a oralidade. O, a oralidade o som, né? mas a imagem como forma de comunicação é, é, é, é um... Até no processo da inclusão, às vezes, a gente propõe que os professores permitam que o estudante desenhe a resposta, ao invés de escrever um parágrafo, uhum. por exemplo. Uhum. É, a gente usava bastante isso também. Que, ao invés de descrever alguns processos, ele desenhasse o processo conforme entendeu. Porque o importante é que a gente consiga acessar o que, que ele aprendeu, né? Hum. A maneira que for mais adequada para ele responder. Então, o desenho era uma alternativa. Então, eu nunca tá aí. pensei a fundo sobre porquê, mas eu acho que tem a ver com essa questão do pensamento ser visual imagens. Lucinara, nessa caminhada que tu tens na educação de surdo, o que tu percebes, assim, os avanços e os retrocessos? Eu penso que a, a, o sancionamento da lei do, de 2021, que, que implementa a modalidade de educação bilingue para surdos. Uh, faz o adendo da LDB é um avanço bastante significativo uh, eu penso que de retrocesso eu, eu acho que o que a gente tem de retrocesso na verdade eu não chamaria de retrocesso eu acho que a gente ainda tem um, um entrave que é fazer o processo de inclusão quando a opção da família é pela inclusão fazer com que ele funcione de fato é, então, eu não chamaria isso de retrocesso, mas sim um entrave que a gente ainda tem. Né? Que a gente... Uh, talvez a gente não... Uh, não ter escolas bilíngues o suficiente para dar, dar conta de todos os estudantes surdos, principalmente em pequenas cidades. Isso é um desafio. E daí a maior parte desses estudantes ou tem que ser mobilizados para cidades maiores em que haja escola específica, ou eles são incluídos em escolas regulares. Então, eu penso que não seria um retrocesso, mas um entrave à inclusão, o processo da inclusão em si ainda não ser significativamente consistente para dar a ele o que ele necessita. Todas as escolas precisam ter um intérprete como funciona a... A, a educação né, de surdos na realidade. Então, todas as escolas que tenham surdos, usuários da Libras incluídos, de quinto ano em diante, de sexto ano, né, onde não é mais unidocente, de sexto ano em diante, devem ter intérprete de Libras suficiente para atender o número de estudantes que tem a carga horária que tem de aula. Por exemplo, um turno de aula, o ideal seriam dois intérpretes para turno, né? Para que eles pudessem fazer esse revezamento ou trabalhar em dupla para que não tenha sobrecarga nem física nem mental, como eu falei anteriormente. Então, sim, sempre que houver surdos em escolas que usam a Libras, Deve ter intérprete em número suficiente para suprir a necessidade desse estudante. E os anos iniciais que o unidocente não, não, não tem intérprete? Ótima pergunta. Eu ia fazer a mesma pergunta. Excelente. Não. A legislação prevê que o professor dos anos iniciais seja professor bilíngue. Ah. Por isso, a necessidade das escolas bilíngues. Ah. Uh, o ideal seria que os estudantes surdos fossem estudantes de escolas bilíngues, pelo menos nos anos iniciais, na educação infantil, anos iniciais, ou ensino fundamental, educação básica. Justamente por causa disso, o professor da educação infantil, ele precisa ter um vínculo muito forte com o seu estudante. Ele precisa falar a mesma língua uhum. do seu estudante. Né? A criança se vincula ao professor para aprender. Sim. Se tiver um intérprete, essa criança não sabe nem lidar com o intérprete. O intérprete vai ser o professor. Uhum. Né? Então, a legislação prevê que nos anos iniciais não haja intérprete, que haja professores bilíngues Então, mais um desafio para a inclusão de crianças surdas em escolas de educação infantil infantil e anos iniciais. Então, o ideal gente... são escolas bilíngues. Então, no ensino fundamental, tem que ter intérpretes e tem que ter professores e professoras bilíngues. Exatamente. Ou ter uma escola bilíngue em cada cidade. Bilingue. Mas, para ser inclusivo, é melhor que haja professores e professoras bilíngues em todas as escolas. O ideal seria que todo mundo aprendesse Libras desde sempre. Então, que todas as escolas fossem bilíngues. sonho, né? Meu sonho da consumo. Como eu digo, talvez em outra existência eu consiga ver isso. Mas o ideal para a criança surda é que ela desenvolva e ela aprenda Libras o mais cedo possível, no, tempo, no mesmo tempo que qualquer criança aprende e desenvolve a linguagem. Né? Que ele desenvolva a sua língua. Então, para isso, ele precisa ter contato com adultos surdos ou com usuários de língua de sinais. Para isso, a escola bilíngue é fundamental. É imprescindível para essa construção da identidade, para essa a, a desenvolvimento da língua, né? para ele se reconhecer como esse sujeito completo né? Sim. e com seus Sim, pais. Sim, mas eu, eu não compreendi se seria melhor turmas especiais ou turmas inclusivas. Escolas bilíngues. Escolas bilíngues. Escolas bilíngues. Com o um professor usuário da língua de sinais, para contar a história. Ah, porque vai ter que ensinar as duas Sim, línguas. Sim, né? porque vai ter que fazer uhum. tudo. Então, no processo inicial, na, na educação infantil, o que, que a criança aprende na educação infantil? Ela aprende, ela vai, ela tem toda aquela questão da convivência, uhum. da interação, uhum. do brincar. Né? e nesse brincar ela vai desenvolvendo toda ludicidade. a ludicidade, a imaginação, todas essas questões que são base para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que dizem, se a gente pegar Vygotsky, a base vem da educação infantil e dos anos iniciais, ela precisa ouvir história, precisa inventar história, ela precisa interagir, ela precisa imaginar, né? e tu, para tudo isso ela precisa de uma língua, então, é fundamental que ela aprenda essa língua. Por Sim. isso, escolas bilíngues. Uh, Lucinara, uh, o que, que o professor da educação básica que está nos ouvindo pode fazer para incluir? E isso falando em incluir não só o surdo, mas o, o incluir todos os alunos. Né? Como tu disseste antes... Todos nós somos únicos, né? então, a inclusão no sentido amplo. O que esse professor da educação básica precisa fazer ou deve fazer? A minha sugestão é que, primeiro, né, sendo possível, dentro dessa vida corrida que a gente sabe do professor, é tentar conhecer um pouquinho da história de cada um dos seus alunos. Mas um, uma alternativa bem interessante que as pesquisas têm mostrado é o desenho Universal para a aprendizagem o desenho Universal para a aprendizagem ele traz alguns princípios para o planejamento do professor para que ele pense em diferente e pense e apresente o seu conteúdo desenvolva a sua aula e faça as suas avaliações utilizando diferentes formas e estratégias por exemplo, eu posso introduzir uma temática uh, que normalmente eu faria com um texto, eu posso trazer ela em um pequeno texto, mas eu também trago o mesmo conteúdo em um vídeo, em um jogo, e, e eu posso trazer para os meus estudantes propostas de que eles uh, me mostrem o que aprenderam através de diferentes estratégias que não são uma prova escrita que seja montando um vídeo, montando uma historinha em quadrinhos, né? que eu vá explorando as inúmeras possibilidades de aprender. Porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Independente de ser surdo ouvinte ou ter alguma outra condição... As pessoas aprendem algumas mais ouvindo, outras mais lendo, outras mais desenhando, outras mais são mais sinestésicas, né? Precisam pegar, experimentar. Então, a minha sugestão é que, ao pensar o que, que uma, um tema, escolha um tema e se desafie a pensar em diferentes formas que, que esse tema pode ser apresentado para o estudante, para que cada um deles, com as suas particularidades no aprender, consiga se apropriar desse conhecimento. E que depois eles também tenham a oportunidade de expressar o que entenderam de diferentes formas. É, então, eu, de uma maneira geral, eu acho que conhecer um pouquinho mais o desenho universal para aprendizagem pode ser uma mais uma, uma possibilidade né, de começar a se desafiar a pensar fora da caixa. Uhum. Muito bem, professor Lucinar Nós estamos nos encaminhando Para o final do programa Que mensagem você deixaria Para educadores e educadoras Da educação básica Que trabalham com práticas de inclusão Eu acho que O que eu posso dizer é que Encontrem seus pares na escola né uh, Não tenham medo de, de pedir ajuda, de trocar uma ideia, de, de, de compartilhar os medos, as angústias e as possibilidades. Eu penso que no momento que a gente consegue sentar com o outro e pensar junto, auxilia bastante nesse processo. Então, estejam abertos a esses desafios na hora que que esse estudante com alguma necessidade educacional específica uh, chegar, não tenham medo, uh, acolham a eles e também se deixem ser acolhidos pelos colegas, pela equipe, pela por essa rede, procurem acho, algumas parcerias, né, para se sentir mais fortalecidos e entender que sozinhos realmente é a coisa é muito mais difícil. Quando a gente consegue ter essa rede de apoio, é muito mais seguro e mais tranquilo caminhar. Então, tentem estabelecer essas parcerias, esses... É que dá medo. Dá, dá medo. Dá medo, sim. Nós fomos, é nós é fomos ensinados a invisibilizar hum. e não a incluir. Né? É. Então, quando a gente encontra, a gente precisa de ajuda mesmo. É. Eu acho que essa tua dica é fundamental. A gente precisa de ajuda, a gente precisa aprender como agir. É, eu acho que está aberto a aprender, isso é muito importante. Saber que a gente nunca está pronto, né? A gente sabe, mas às vezes parece que a gente fica naquela assim, bom, mas eu já sou professora há tantos anos, eu deveria saber. Uh, não, não deveria. É, poderia, talvez, mas as experiências que te construíram até aqui foram essas, agora serão outras, né? E uhum. talvez outros professores tiveram outras experiências. Então, se colocar nesse lugar de aprender junto com o outro, e eu acho vezes, que isso é muito importante. E as, uh, uh, eu acredito que muitas vezes não tem apoio externo à escola, né? Às vezes, a escola chega um aluno... Uh, com uma necessidade específica, não tem o suporte externo de fora, não tem intérprete, ou se é TDAH, autista, ou não tem uma rede fora. Então, é. a importância desse apoio do, dentro, né? Quanto mais forte, quanto mais unida for a escola, mais fácil vai é. ser de incluir e de buscar soluções, né? Eu acredito nisso. E assim, entender que, que mesmo tendo, por exemplo, um educador especial que vai fazer o atendimento educacional especializado, ele não tem todas as respostas sempre. Cada ano, cada semestre, é um estudante novo que vai chegar, embora às vezes o diagnóstico seja o mesmo, é outro estudante, são outras características, são outros desafios que o próprio setor de apoio e o educador especial vão ter que também estudar, vão ter que pensar junto. Então, em, eu acho que basicamente é isso, é saber que nem todo mundo tem todas as respostas e sempre. Né? A gente está sempre aprendendo. Muito bem. Agradecemos muito a participação da professora Lucinara. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig, e apresentei o programa de hoje, juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais, Maria Aparecida Zolim. Obrigada, professora Lucinara. Foi um prazer ter estado com você mais uma vez. E o nosso programa chega ao final, contando com a produção